Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mensagens de Paz. Hoje nós vamos falar de uma passagem que está na Bíblia, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. E a palavra diz, abre aspas, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? É, meus irmãos... Na vida nós passamos por vários obstáculos que impedem é, a construção de uma sociedade em paz, né? mas isso não significa que devemos desistir de buscar a paz. Pelo contrário, é preciso redobrar nossos esforços e trabalhar incansavelmente para alcançá-la. É existem várias formas de manifestação da paz que vão desde a pacificação de conflitos como as guerras até mesmo pequenas atitudes no dia a dia, é no nosso cotidiano como respeito a tolerância e a empatia. Encontrar a paz interior é como encontrar um grande tesouro dentro de si mesmo. É um lugar onde não há julgamento, culpa ou medo, apenas amor, aceitação e tranquilidade. É um estado de ser onde você se sente em harmonia consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Quando você encontra paz interior, você experimenta uma sensação de liberdade e uma nova clareza em sua vida. Que você possa sempre encontrar a paz no seu interior e permitir que ela o guie em sua jornada. Lembre-se, lembre-se sempre, a paz interior começa com a aceitação de quem você é e a partir daí todo o resto começa a fazer sentido. Começa a se encaixar.